Olá pessoal, tudo bem? Sou Romildo Cavalcante e neste canal eu falo de assuntos de saúde e segurança, faço unboxing e review de produtos. Neste momento onde tanta gente está se contaminando e os leitos de UTI estão super lotados, todos orientam que a gente mantenha o distanciamento social, continue higienizando as mãos e utilize máscaras. Aí que eu quero alertar e argumentar um pouco Faço parte de um comitê que trata do uso de EPIs, equipamentos de proteção individual E nessa semana foi comentado sobre os eletricistas Utilizando máscaras de proteção contra a covid Aliás, já fiz dois vídeos falando de máscaras face shield É só clicar no card aqui em cima Mas eu queria comentar com você sobre isso Vamos lá Todo uniforme do eletricista deve ser confeccionado com material que não propague a chama. Existem materiais que têm essa característica. Um deles é o Nomex, que se exposto a chamas, protege por alguns minutos o usuário contra queimaduras sérias. O tecido, as costuras, enfim, qualquer material que seja inserido no processo de fabricação desse uniforme deve ser anti-chama. Então vamos pensar um pouco. Se todo o uniforme do eletricista deve ser anti-chamas, o que acontece com essa proteção quando entregamos uma máscara de tecido para que ele use? Pensou? Se ele for exposto a um arco elétrico, pode ser que a máscara se incendeie e provoque queimaduras sérias desse empregado. Sabendo disto, agora espero que você na sua empresa solicite do seu fornecedor de uniforme Máscaras que também tenham a mesma proteção do uniforme, aliás, dias atrás citei até uma amiga, porque como eu faço esses vídeos falando de saúde e segurança, dando dicas, um dia quando eu comecei a fazer os vídeos lá atrás, ela falou, Romildo, por que você não faz vídeos falando daquilo que você conhece, saúde e segurança, aí eu comecei, essa pessoa é a Lilia Bonfim, estou citando o nome dela porque ela me autorizou a fazer isso, tá bom gente? Sempre junto com as várias imagens, trago assuntos que sejam relevantes para manter a integridade da vida e saúde. Se você gostou dessa informação e assistiu o vídeo até aqui, é aquela hora de você deixar o like. Se não é inscrito, se inscrever, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Pois segurança é assim que se faz e eu faço. Até o próximo vídeo, até mais gente.